Oi, mãe. Alô? Oi mãe, chegamos em guaba. Não, foi tudo bem, o tempo tá lindo. Não esquece o protetor solar, filhinha. O protetor tá na bolsa, mãe, é foto 30. Ah, cuidado com o mar, não vai pro fundo. Mãe, o mar é calmo, você conhece. <risos> e come muito peixe, tem cálcio. <risos> E caiu, gente. Mas sua mãe evoluiu muito, Martinha. Vamos lá, vai. Ela já tá deixando você viajar sem adulto, cuidando. Ela tá, ela tá aprendendo a me soltar. É. Mas pode me vigiar 24 horas. Também a mãe da Mata é o próprio satélite GPS. Não, <risos> é não, não, peraí, peraí, gente. Vocês não perceberam nada diferente, não? Ah. Mas. Ah, é mesmo? Você fez a barba, eu não tô vendo seus fios de estimação. Ah, gente, eu não trouxe a minha câmera. Por que, JP? Tá gente, a gente tá de férias. Eu quero mar, sol, praia. Eu quero preguiça. Aê! Vamos embora. o <risos> Bora, gente! Vamos que esse sol já tá... É, o sol já tá alto, hein? A Uau. ah eu ainda não tá a pino. Vocês passaram ah, repelente? não é que eu casa, passei? Que? Mas os bichos gostam de mim. E vamos, JP! Cara, se a gente continuar lerdo desse jeito, um caramujo vai passar voando pela gente. Tata! Eu quero pra praia! Calma, pra praia. a praia tá lá esperando a gente, não vai fugir. Vamos! Bora. Bora. Vamos, gente! Bora. Bora! Nossa, Marta, deve ter de tudo aí dentro, hein? Não, JP. Só o que a gente vai precisar. <risos> Cara, olha ali. Nossa, eu tô me sentindo um chocolate dentro de um micro-ondas. <risos> então, água pra hidratar. Valeu, ah, eu mas. Eu depois. Pra lá fica o mangue, né? É, o mangue, sim. Eu nunca fui lá. Tem um eu... cara indo pra lá. Nossa. Nossa. Vamos lá? Demorou, um vamos, vamos nessa. Fazer... JP, pega a minha camiseta. Pega o resto aí, Marta. <risos> vem, JP. Eu não vou pegar nada. Ei, cara, você tá indo pro Mangue? Eu tô. Pô, aqui legal. A gente queria conhecer o Mangue. O ah, pai trabalha lá perto, se quiser. eu posso mostrar para você. Ah, ah, que legal. Bom, eu sou o Thiago. Essa é a Tata, o Oi. JP. E aquela ali é, é a Marta? O Marquinho, você. Você se conhece? Desde o verão passado. O Marquinho mora lá na Vila de Pissulaba. Primeiro eu vi sua bolsa, de longe. <risos> Aí eu reconheci você. <risos> o Marquinho é dos nossos. <risos> é. Bom, Marquinho o é que é o seu pai faz? Meu pai é pescador. O Marquinho, de vez em quando ajuda o pai dele. Na verdade, às vezes até minha mãe tem que ajudar também. Que ah, é legal. É legal! Vocês pegam muito peixe por aqui? É ah, nem sempre, né cara? Vocês estão escassados. Ih, gente, o que Alô? Oi, mãe! O satélite GPS te chamando. Ih, gente, caiu. Tá caiu tá uma coisa que não foi muito útil da sua bolsa, hein, Marta? O celular. Não, mas no caso da Marta, o celular que não funciona é muito útil. Ele desliga o satélite, mãe. É. <risos> o meu celular ainda serve para tirar fotos. Já, já que essa pessoa esqueceu. É. A Marta é fotográfica, né, é. ah, JP? Esqueci, ué. Pois, então, para aí, Marta. Vamos tirar uma foto do Marquinho franguezo? Aê, é melhor? Aê, aê, aê vamos, JP. Todo respeito, Marquinho, mas o cheiro do mangue é de matar, é, né? É, é porque realmente. tem muita matéria orgânica em decomposição. Essa matéria faz do mangue o abrigo perfeito para aves, peixes, crustáceos e moluscos se reproduzirem. É, é isso mesmo. E isso é um banquete para os caranguejos. É, Meu pai tá... fala que eles são os urubus do mar. Ai, é, né? cara? <risos> ah, ah, ah. ah! Ai, que nojo! Cuidado, cuidado, Legal, cuidado! Ai, agora eu ah. tô toda suja, Ai. cheirando a mão! Pelo é, menos a bolsa mesmo. foi salva, mas, tá Ai, o... que bom, porque agora eu... Porque eu tenho aí uma coisa que vai ser muito útil é, pra mim. É, é, é. Uma banheira portátil. Não, Nossa. lencinhos umedecidos e perfumados. Ah. ah! gente Eu disse que ia ser útil. Aqui, vai. Aqui, vai, vai. Passa um pra mim, que eu vou ter uma É isso que eu vou embora. Uh. Então, agora eu vou ter que limpar tudo. Ah, Marta, isso aí, um banho de mar resolve rapidinho. Você me dá minha bolsa aí pronto guarda aí Ai. Primeiro socorros olha toma cuidado e aí de novo para não cair oh, oh, ainda vai não nossa, nossa olha só a raiz dessas árvores ué como você sabe que são raízes, só tô perguntando. Se a minha memória tá boa, esse daqui é o mangue branco. Isso mesmo, JP. A memória do JP é sempre boa, quando o assunto é árvore. As raízes dele crescem pra cima em busca de oxigênio. Isso mesmo, e como elas sofrem influência da maré, essas raízes precisam cumprir a função de fixar, absorver a água, além dos nutrientes e o oxigênio. legal. Nossa, mas você também sabe tudo, hein, Marquinho? Ah, tá aprendendo no dia a dia. Marquinho, olha essa florzinha que bonitinha. É uma bromélia. Ela acumula água igual um vaso. Vira e mexe, a gente encontra dentro dela um sapinho, um marranzinho, um caranguejinho. Ai, é, que bom, legal. Vamos as bichinhas. Mas é, é, é, é. <risos> vamos, gente. Eu quero achar caranguejo de verdade. Então vamos caranguejo em frente, caranguejo. gente. Caranguejo. Fala, Aqui fala. tem igual aquele, aquele caranguejo, caranguejo grande. Tem, grande que tem, você tem. Tem, tem. Olha, olha tem, Uhum. Não, mas é muito que não, não, não. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês como se pega um caranguejo. É mais fácil do que salvar a Marta? Bem, tô mais <risos> acostumado com caranguejo. Mas não achei ruim salvar a Marta. Uhum. Vejam ali um caranguejo. Vamos naquela Opa, direção. Nossa, Opa. cuidado com os galhos. Tem muito óleo. Cuidado com os galhos pra não arranhar sim. nem os olhos. Tá Opa, peraí, peraí, aí, pera aí. Esse eu quero pegar. Vem, ah, vem. Aqui tá cheio desse tô. óleo. Obrigado na nossa fura. Pessoal, vejam. Caranguejo que eu peguei, só mãe desse. Nossa! É enorme! Caramba! Mas, Marquinhos, você já se machucou fazendo isso? Já sim, Eu Tá vendo essa pinça aqui? Ó? Ai, nossa. Nossa. Às vezes ela pega na mão da gente e aí machuca bastante. E por que, que é proibido caçar nesse local? Porque o núcleo é protegido por uma lei estadual que preserva o pouco que restou desse ambiente. Hum. Protegendo desde costão rochoso, mangue, restinga e floresta de terra baixa. Nossa, nossa, que legal! Nossa. E como você sabe tudo isso? Sim. A gente aprende, né? Os moradores aqui fazem questão de proteger bichinho. Ai, A gente tem que, que, que pensar legal. no futuro também. Tá vendo, JP? Se os moradores do local não fazem questão de preservar, quem é que vai fazer? Tem razão, inclusive eu acho que a gente podia fazer até uma campanha pra alertar quem não preserva, poder preservar. É. Pô, né? a pegar? Pegar. É não pegar, não É só se pegar com é jeito um é. que ele eu quero pegar um caranguejo também. Pode pegar então. Não, não, não, eu quero catar que nem você catou lá no buraco. Ah. Cara. Ou o caranguejo de catar, né? Eu só pego se ele estiver feitinho no meu prato. <risos> é, eu devia filmar essa cena. Corajosa essa tata, vai fundo. Vou pegar um bem grandão. Ai! Mordeu? Sim. Mordeu não, é, gente. Pensou, mas não pegou pra valer. É, mas que golpe é rápido. É fácil né? falar quando não é no dedo dos outros. É. Por que ele é assim vermelho? Ele tá nervosinho? Ah, esse caranguejo é chamado de Maria Mulata. Ah, doeu, Thalita. Doeu. Nem mas... Tem que eu dou um jeito nisso agora. Pronto! Quer beijinho também? Obrigada, Marta. É. Quer pedir tipo uma coisa pra vocês? Pedir, é. Não conta nada pra ninguém pode episódio. ficar ridículo é. é. E só pra ficar no tema Boca de Siri. <risos> e para <risos> ah, tô... ah, tô... oh, ah. vocês também. Vamos ah, ah. tá, um ah, tá, um tá no... Vamos por aqui, é melhor. Ah, ah, muito melhor. Ah, o nosso guia tá falando. Vamos <risos> ah. tá é. por aí. aí. Olha lá, o Marquinho pegou mais um. Ou oh, é outro Nossa. diferente? Caramba, ai, tem várias ai, espécies. Qual o nome desse daí que tá na sua mão? Esse aqui é o goiamu. É a espécie de caranguejo que vive mais em áreas de terra seca. Ele é o mais bravo de todos por aqui. Nossa, Nossa Marquinho, legal. e aquele ali, ó? Hum. Aquele ali é o Sá, ou caranguejo leite. Leite? Mas eu não tô vendo nada branco nele? Ah, ele tem esse nome porque o sangue dele fica da cor do leite quando ele troca de casco. Isso acontece só na primavera. O tempo todo? O tempo todo. Eles ficam fechados na toca fazendo a muda. E depois da muda, ele sai andando pelo mangue por uns dias para acasalar e liberar os Pox. ovos. Caramba! Com o tamanho desse mangue aqui, nunca vai faltar caranguejo, hein? Pois é, mas quase que eles sumiram. Na época do meu avô, a caça não era proibida. Ele caçava e vendia, vivia disso, como muita gente por aqui. E hoje não é mais assim? Hoje aqui tudo é muito protegido. Até a mata, né? Até a mata. Aqui na cidade de Batuba, a maior parte da mata ainda é nativa. Quase 80%. Cara, é muito tem legal, bom. é muito legal ter uma cidade tão preservada. Olha só, tem que preservar lá, Tem o um vermelhinho ali pê ainda. Pê ah, o JP não vai atrás, vai saber pê se, pê se pê. esse bicho vai te picar. né tudo Gente, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa lama tá irresistível, hein? Como assim? Ué... Quem tá na lama é pra se sujar, né? Eu também acho. E qual é o plano, Tata? Um salto ornamental na lama? O mangue-jump! <risos> mangue ah, mangue-jump! Ah, mangue-jump! Oh. Mangue-jump! Deixa aí. aí. Um, dois, <risos> três... Uh! Uh!